Foi no passado dia 17 de outubro que João Falcão e Cunha tomou posse da direção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A cerimónia realizou-se na reitoria desta universidade e contou com a presença de diversas figuras de renome do mundo académico. Sebastião Feio de Azevedo, reitor desta universidade e anterior diretor da FEUP, deu posse a João Falcão e Cunha, deixando uma mensagem de confiança na nova equipa que agora assume a direção. afirmo cumprir as funções que são com respeito deveres que decorrem da Constituição e da Lei. João Falcão e Cunha reforça como principais pilares da ação para o seu mandato a internacionalização, a contínua aposta na investigação e ainda a cooperação com o tecido empresarial e com as entidades externas. Temos que fazer um esforço sentido de aumentar essa internacionalização para benefício da nossa sociedade, da nossa economia e de todos nós. Quero e desejo que os nossos estudantes tenham um maior contacto internacional. Não só quero mais estudantes estrangeiros na FEU, mas também quero mais estudantes da FEU a estudar no estrangeiro. De extrema importância também é a questão da promoção da responsabilidade social junto da comunidade. Nomeadamente uh, o Gás Porto, uh, o Crime, a EP. Tenho a certeza que há uh, também a nível, tenho certeza a nível dos docentes, dos técnicos, dos investigadores nessas áreas, e uh, eu quero apoiar essas iniciativas. O agora diretor da FEUP dirigiu uma mensagem a toda a comunidade da faculdade referindo que conta com o lançamento de interessantes desafios que possa apoiar e desenvolver. Uh, e tenham também iniciativas uh, que eu possa apoiar e que tenho tenha gosto de apoiar. Espero que, apesar das dificuldades todas no contexto, uh, que possamos, digamos, em conjunto uh, fazer uh, algo de que nos orgulhamos e que nos dê gosto também. Quando questionado para descrever a Féupe numa palavra... João Falcão e Cunha é professor catedrático do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial da FEUP e assume agora um mandato de quatro anos à frente da maior unidade orgânica da Universidade do Porto.